Oi pessoal, eu sou o Otávio, eu estou montando uma impressora 3D E nesse terceiro passo, só o que eu tenho que fazer é destacar essas peças de madeira Eu estava olhando aqui, elas têm... eu tenho aqui um mapinha de quem é quem E elas têm alguma identificação Mas eu... O que eu vou pegar aqui, e vou escrever de lápis nas peças Quem é quem, para facilitar minha vida depois Tá bom? Então vamos lá Estilete ou coisa parecida e fazer uns talinhos aqui. Né? Então é isso que eu vou fazer. Na verdade é mais duro do que parece. Tem um buraco na minha mesa. Tá bom. Vamos nessa. Pessoal, acabei, quase, né, na verdade. Ó, essas são as peças depois de desmontadas, né. E aí, eu deixei a última aqui para mostrar para vocês qual que é a dificuldade. A madeira é bem dura, assim, e a conexão entre elas é, é firme, assim. Ainda sobra um pedaço de madeira assim que é grande. Essa madeira é bem dura, né, para cortar. E aí, a dificuldade é que isso aqui são duas peças, que as duas são úteis. Você não pode sair fazendo assim, cortando de qualquer jeito, porque a metade do outro lado você vai aproveitar também. Né? Então, você tem que vir aqui e ir com cuidado e com força. Né? Essa mistura de cuidado e força é que é esquisita, mas... E é aí que, na tal da força, quando você coloca força, que você dá umas ratadas aí e <risos> machuca seus móveis. Ó, eu só? <risos> na verdade você tem que fazer uma boa dose de força, né, porque a madeira resiste bastante ali, Ó. Mas tá aí. Cortamos todas as peças... E aí ó, no, poço, no próximo passo a gente já começa a encaixar uma na outra. Beleza? Vamos que vamos então. Falou!